de um tipo como Audrey Aventura que o maior erro que se pode ter é achar que tipos como, como ele são estúpidos porque não são de má formação dele porque eu não sei o que é que ele aprendeu não sei mas tem um problema muito grande uh, o problema é que ele gosta muito de associar aos chiganos dos maiores índices de criminalidade não tem a ver com os chiganos se calhar tem a ver com as pessoas que vivem em condições piores, se calhar existe, e se calhar é o indiscriminalidade que não é o mesmo, aquele que fecha os olhos, porque não é o indiscriminalidade do tropar umas faturazinhas para meter uns IVAs e uns IRS e receber uns benefícios por coisas que não fiz, que esse não o preocupa e esse se calhar lesa muito mais a economia, o que é que o preocupa? É o assalto, é não sei o que, não sei o que mais, pois eu percebo. Mas, Quantas vidas é que custa o país dizer que não tem dinheiro para o SNS e as pessoas morrem porque não têm acesso a tratamentos? Se calhar as coisas têm que começar a ser pensadas assim. Então, o país não tem, então se calhar onde é que podemos ir arranjar dinheiro? Se calhar, se nós deixássemos fechar os olhos às, às, aos trapaceiros do, do não passa a fatura, do uh, recep passa uma fatura pequena e recebe o resto por baixo da mesa, não paga os seus impostos, a gestão dos impostos, já que temos uma carga fiscal alta, não sei o que, a gestão, como é que o dinheiro é aplicado, se calhar isso interessava muito mais, para resolver e salvava mais vidas, do que aquele que quer olhar para a, tu, para a cor da tua pele, ui, ui, que tu não és como eu, pumba, Pá, é que é do mais básico que pode haver, e ele não consegue perceber que... Eu não sei. Eu não sei que números é que ele vê para achar que se tu nasces com uma cor de pele diferente, não sei o quê, tá, tens mais propensão a ser criminoso. Para não sei. Ele é louco. Eu acho.